Olha só meus amigos e minhas amigas, aqui ó, é o meu sistema de captação de água da chuva, começou uma chuva, então é o momento, ó, abrir ali o registro e vou tirar um pouco dessa água antiga que tem aqui, né, na, na caixa, a qual tem um tilapinhos aqui, ó, a gente tá aqui no estilapia, então eu vou tirar um pouco de água ali, ó, e aqui, ó, tá chovendo e já tá abastecendo mais água aqui, nova, ó, água da chuva, ó, água da chuva aqui, ó. Entendeu? Aqui tem uma calha aqui, ó. Então a gente fez aqui, uma adaptação aqui. A água vem. Aí quando chove, eu faço isso aqui. Eu tenho aquele sistema lá embaixo de... De tirar água suja, ó, com um cano aqui, ó. Tem aqueles canos. E aqui, como a gente falou, ó. Aí aqui eu vi que a água está limpa já, ó. Então a água já está limpinha. Então se a água está limpinha, aí eu vou aqui e vou fechar aqui, ó. Só vim aqui no resisto. Lacrou aqui, ó. Fechou. E a água parou. Só tem que ter muito cuidado aqui. Pra água não ficar vazando. O resíduo tem que ficar bem lacrado. Essa água aqui, gente. Depois a gente vai lavar quintal, certo? Tá chovendo, mas sempre tem alguma sujeirinha. Então a gente vai lavar quintal. E aqui, olha só. Aqui nós temos aqui outro tanque, aqui, ó. A qual. Tá pegando a água da chuva, já tá cheio. Isso aqui é 5 mil litros de água, gente a qual vem do telhado grande, de cima. Então a gente tem ali, ó, aqui tem um sistema aqui para gente de bomba. Aqui tem uma bomba aqui dentro, uh, um, um jeito de bombear, né? Coloquei um cano aqui de 3 quartos. E aqui, gente, eu coloquei um ladrão, para quando esse cano, esse cano encher, a água não transbordar. Aqui em cima, ó, nós deixamos aqui um cano também, ó. Para se caso o ladrão não for suficiente, a água... Vazar por aqui, ó. Mas ali é suficiente, a não ser que seja muito forte. Olha só, quanta água. Essa água aqui eu uso para lavar quintal, para abastecer a caixa lá em cima. E é isso aí, gente. Choveu, a gente armazena aqui a água da chuva para economizar para um monte de coisa. Serve para fazer massa de pedreiro, serve para um monte de coisa. Né? Olha só, chuva maravilhosa aqui. Olha só, o tempo ali está tá abrindo um pouco. A chuvinha foi... Não foi muito forte, mas foi legal. Deu para encher aqui o tanque de 5 mil litros. Aí, o que, que acontece? Quando lá a água está suja, eu vou renovar a água. Eu vou tirando aquela água para as plantas. Né? Essa água que a gente armazena aqui, a gente serve para quando não tá chovendo, na, na época do calusão que não tem chuva, a gente agoa essas plantas, Aqui nós temos aqui couve, aqui ó. Temos couve. Temos aqui um pé de amora, aqui que a gente também tá agou, ó. Tem as plantinhas da minha esposa ali. Temos aqui um pé, um pé de maracujá. Ali em cima tinha um pé de mamão que já tá velhinho já, mas tem alguns mamão. E a gente vai aguando aqui, ó. para cá nós temos aqui, ó, uma horta. Temos aqui, ó, outra horta aqui, ó. Temos ali uns capinhos ali, ó. Temos bastante coisa aqui, ó. Olha só, estamos então com algumas coisinhas. Em breve eu vou tirar um pouquinho dessas plantas ali, porque eu vou crescer mais o galinheiro ali. Temos aqui bolo do chile, temos aqui mais couve, nós temos aqui açafrão, temos aqui alho poró. Nesse pequeno espaço aqui, gente. Bacana mesmo, né? Olha aqui esses couve, como tão bonito aqui, gente. Olha, aí, ó. maravilha aqui, ó. Show de bola aí, ó. E é isso aí, gente. Um forte abraço até o próximo vídeo que nem eu falei essa água aqui ela serve tanto para água as plantas como para lavar quintal sempre cai muita folha no chão ó muita folhinha então a gente já chega já, já lava água ali a, as plantas e vamos que vamos um forte abraço ficamos por aqui até o próximo vídeo se não é inscrito se inscreve no, se inscreve no canal Raul do Zé um abração fui tchau tchau minha gente obrigado aí por mais essa participação aí, essa audiência que vocês me deram aí. Comente, deixe seu like, fortalece o fortalece canal aí com o seu like. Um abração, tchau, tchau. Ah, gente, antes de eu ir embora aqui, ó, eu, eu falei das amoras, ó, cheio de amorinha nova aí, ó. Delícia, ó. Chovendo, ó. Maravilha, ó. Olha só. Muito bom, ó. Cheio de amorinha. Olha aí, ó. Maravilha! Agora, gente! Olha aqui pra cá, ó! Cheinho aqui, ó! Todo dia a gente colhe! E sempre tem mais, hein? Baixinho! Aqui no quintal! Olha! Aqui, ó! Delícia! É isso aí, gente! Agora eu vou mesmo, hein. Aqui, ó! Nossa, olha só! Eita, que coisa deliciosa! Um. abração, fui, tchau tchau